Uma boa tarde, eu sou Maurício hoje vou fazer um vidinho, um vidinho aqui do Aduariônica aqui é um material que nós produz ele e o Edson aqui que vai gravar então vamos... vamos pegar as inteiras essa aqui são as Aduariônica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 pessoal que tiver interesse aí nesse material tá aí embaixo aí do vídeo e vamos ao próximo vídeo Bom, Boa tarde, sou Maurício Mofoca, hoje vou fazer vidinhos, um vidinho aqui das variônicas que é um material que nós produzimos ele e o Edson aqui é que vai gravar então vamos